Após a aparente trégua na disputa comercial entre China e os Estados Unidos, promovida pelo espírito natalino de Trump nesta terça-feira, os fracos números da economia chinesa e da zona do euro dessa quarta derrubaram as bolsas mundo afora devido à ameaça da temida e provavelmente inevitável recessão global. E quando isso acontece, os investidores acabam retirando seus recursos de ativos mais arriscados como bolsa de valores e títulos de países emergentes E buscam proteção em commodities como ouro, que fechou no seu maior valor desde agosto de 2013 Em Wall Street, o índice Dow Jones teve o seu pior dia do ano, desabando 3,05% Aliás, quase a mesma variação do SP500, que caiu 2,93%. No Brasil, o Ibovespa acompanhou a queda do exterior e derreteu 2,94%, fechando o dia aos 100.258 pontos. Essa queda foi puxada especialmente pelas ações do Banco do Brasil, Vale e Petrobras, que despencaram mais de 3% nessa quarta-feira. Aliás, essas aí, sucessivas quedas nas ações da bolsa brasileira podem estar começando a criar boas oportunidades de compra para aqueles que querem começar a se aventurar na bolsa de valores. E para aqueles que estão pensando em viajar para fora nos próximos dias, as notícias não são nada boas, pois o dólar simplesmente disparou mais 2% hoje, ultrapassando a marca dos R$ 4,05. Para os próximos dias, as atenções devem continuar nos comentários de Donald Trump, que deve estar doidinho para tentar forçar uma queda dos juros dos Estados Unidos ou em uma possível desvalorização do dólar. Além disso, é bom ficar atento também ao novo pacote de medidas econômicas dos nossos irmãos argentinos, que poderão trazer ainda mais problemas para eles no futuro. Por aqui, a reforma da Previdência continua caminhando bem no Senado. E amanhã, às 8 horas da manhã, a FGV divulga os dados da inflação medidos pelo IPC 10 de agosto e que poderá dar boas pistas para onde vai a Selic no mês que vem. Então, fiquem ligados! E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!